Você quer também? Fala com a minha equipe. Fala aqui na URL que a gente consegue isso pra você. Eu fico louco. Meu nome é Roberto Camargo e eu vou mostrar um case pra vocês aqui. Um case de SEO, aonde nós crescemos 76%. Nós mostramos esse case mês passado e aí é óbvio que tem os haters que falaram, mas ó teve três dias a mais o um mês de março comparado ao de fevereiro então vamos colocar aqui vamos mudar para comparar só 28 dias mesmos mesmo igualzinho 28 28 e aí nós temos um crescimento de 55 tá bom 55 por de crescimento no projeto de SEO você quer também fala com a minha equipe fala aqui na URL que a gente consegue isso para você Sucesso! Curta esse vídeo, assine o canal para você receber dicas valiosas como esta.